Olá queridos, graça e paz, se liga aqui A Bíblia fala em Mateus capítulo 14 sobre a morte de João Batista João Batista era primo de Jesus Quando Jesus soube da morte do seu primo A Bíblia fala que Jesus se retira dali e vai para um lugar deserto Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes é necessário se retirar. Para de querer abraçar o mundo quando você não está bem. Para de querer bancar o super-herói. Chora, se lança aos pés do Senhor. Tira um momento para você. Cuide da sua alma, da sua mente, do seu espírito. Se Jesus, que era Jesus Santo, poderoso, perfeito, imaculado, se retirou e foi para um canto ficar sozinho, foi para um canto deserto, você está querendo abraçar o mundo com a tua mão, por quê? Cuide de você, cuida da sua mente, cuida do seu coração. Se afaste sempre que for preciso. Busque a presença, se fortaleça e volte. Jesus quer te usar. Guarde essa dica e fique na paz.